Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. E hoje a gente vai discutir um tema que também é bem recente, como muitas coisas que a gente gosta de discutir aqui no Isso Não Cai na Prova, né? o que, que, que cabe no século XXI. Vamos falar, então, ele é recente assim, o termo é recente, o tipo de comunicação, talvez nem tanto. Vamos falar de comunicação não verbal. Opa, errei. Nem é não verbal. Isso não cai na prova, oi. Oh, yeah. Então, o tema de hoje é comunicação não violenta é possível que você já tenha escutado falar sobre, não necessariamente com esse nome, que era o meu caso, eu já falava sobre, mas eu não sabia que tinha esse nome, até que eu encontrei quando eu estava fechando uma pauta sobre comunicação e como é, pensar formas de falarmos, é, mais não sei se a palavra é mais adequadamente, mas de conseguirmos nos expressar melhor. Eu acho que a gente vive hoje num, num cotidiano, principalmente aqui no Brasil, na nossa realidade, no momento, é uma realidade onde as pessoas quase não conseguem se comunicar. Elas estão se, simplesmente discutindo, elas estão se agredindo verbalmente. Hoje a gente não pode se agredir com tacape, né? Porque tipo na idade antiga a pessoa estava com a árvore de você, ela fica com o tacape para cima de você e pá! Hoje a gente não pode fazer isso. Então meio que a gente se agride é, verbalmente. Né? A gente usa palavras que, que diminuem as pessoas ou que fazem as pessoas repensarem no que elas estão fazendo ou que muitas vezes calam as pessoas. E aí eu estava justamente refletindo sobre isso, foi quando eu encontrei é, esse termo, né, comunicação não violenta. E ela é utilizada, muitas empresas hoje procuram por, escolas procuram por essa comunicação não violenta e pessoas no seu cotidiano, né, pra, aos seus pares, para fazer essa comunicação não violenta. Ela também é conhecida como comunicação é, empática. O que, é que isso significa? Eu preciso me colocar um pouco no lugar do outro. Como é que eu me coloco no lugar do outro? Antes de me colocar no lugar do outro, eu preciso me conhecer. Então, antes de começar a explicar como funciona, eu preciso explicar para vocês que assim, não é sempre que a gente tem paciência para fazer a comunicação é, não violenta. Tem pessoas que não estão dispostas a não fazer essa a fazer essa comunicação. Então, é uma coisa que não depende só de você. As pessoas precisam também querer fazer. Então, é uma coisa que vem dos dois lados. Eu só estou dizendo isso de início de vídeo, para que você não sofra e sinta ''Ai, mas eu sempre tenho que entender todo mundo'', ''Ai, mas eu sempre vou ter que falar certinho, eu não posso me estressar''. Não é isso. A comunicação violenta não significa que você é, não pode discordar do outro, não significa que você não pode é, às vezes se irritar ou se sentir magoado pelo que o outro fala, não é nesse sentido. É no sentido de você se conhecer melhor para você entender que coisas disparam raiva em você, que coisas disparam tristeza em você, o que, que te deixa chateado. Entender essas diferenças é importante para se conhecer. Ao se conhecer, você também entende o que as pessoas fazem que te deixa mal. Às vezes as pessoas fazem não porque elas querem te deixar mal, mas é algo que dispara, dispara raiva em você, dispara tristeza. Quando você reconhece isso, você consegue comunicar para a pessoa isso. Como é que você comunica? Não necessariamente é dizendo, olha, isso que você fez me deixou chateado. Mas ao invés da gente dizer, por exemplo, ai você sempre faz assim, que é um hábito, né? Provavelmente você já fez isso e conhece pessoas que fazem isso. Quando elas estão com muita raiva, a gente está com muita raiva, eu faço isso, né? Quando a gente está com muita raiva, às vezes a gente diz, ai, mas tu sempre faz desse jeito, ai, mas tu sempre é assim. Né? E as pessoas não são sempre de um jeito só. Por que, que a gente não pensa e não, não explica? É, Olha, eu estou vendo que há 15 minutos você está fazendo isso. Ou, tem três dias que eu noto que você está fazendo isso. Não é sempre. Eu preciso localizar só essa pequena mudança de fala, muitas vezes... É, deixa claro para a outra pessoa que você não está dizendo que ela é desorganizada ou que ela faz as coisas de propósito, ou que ela faz para te irritar, mas que aquilo te irrita ou que aquilo te deixa chateado ou que aquilo faz com que você não entenda por que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Por que, que isso é importante? Por que, que essa comunicação empática é tão importante? Primeiro, porque você se conhece. Você sabe o que, que te deixa mal E sabendo o que, que te deixa mal E o que, que te deixa alegre Você sabe também comunicar isso para as outras pessoas E também esperar isso das outras pessoas Conhecer a si Conhecer as suas características Faz com que você é, Cobre, espere isso das outras pessoas E comunique É preciso comunicar, o que a gente sente É, é interno Então o que eu estou sentindo, a minha emoção Só eu sei Eu preciso aprender a externar isso às vezes eu externo pela música, às vezes eu externo cantando, às vezes eu externo gesticulando. Mas eu preciso aprender a comunicar o que eu estou sentindo. Quando eu comunico o que eu estou sentindo, é mais fácil de ser compreendido. E é uma, coisa, é uma necessidade básica do ser humano ser compreendido. Crianças, elas não, às vezes, não sabem comunicar. Elas não sabem a diferença entre tédio, é, entre frustração, entre cansaço. E por isso, muitas vezes, elas choram. Elas estão cansadas, elas choram. E aí elas estão chateadas, elas choram. Porque elas não sabem o que elas estão sentindo. Às vezes elas se alegram e elas choram. Então a gente que é adulto e que conhece as nossas emoções, a nossa função também é orientá-las. Às vezes tem adultos que não sabem o que eles estão sentindo, então eles não sabem comunicar. Quando eu entendo qual a necessidade, então às vezes as pessoas são muito agressivas com você. Qual a necessidade daquela pessoa ser agressiva com você? Por que, que ela tá, ela ficou tão irritada com algo que você falou? Quando você compreende isso, muitas vezes você consegue compreender, então, como continuar a conversa com essa pessoa. Você agora vai virar uma pessoa, da, um Buda. Não disse isso, tá? porque é muito difícil. A comunicação é não violenta ela é uma construção diária. Então, é uma construção de se observar. O que, que te motiva a falar? Às vezes você está só parado e aí você vê uma situação e você sente vontade de falar, sente vontade de opinar, sente vontade de, de fazer um comentário, de fazer uma gracinha. Observa, observa o que que te motiva, dispara a vontade de falar, dispara a vontade de fazer piada, dispara a vontade de ficar com raiva, dispara todos esses sentimentos. Observe você o que que dispara e aí você vai se compreender melhor. Então você sabe por que que você está falando aquilo. Você não fala de maneira tão impulsiva. E aí você, ao observar isso, observação é o primeiro passo, observar o que você fala. A segunda coisa é o como você se sente em determinadas situações. Faça isso de maneira aleatória, faça observando diariamente. Observar, sentir, depois de sentir, identificar essas necessidades. Eu tenho necessidade de falar isso? Por que, que eu tenho necessidade de falar por isso? Por que eu tenho que falar que eu estou com raiva de algo? Por que eu tenho que falar que eu estou com ciúme? Qual a necessidade que eu tenho de mostrar para essa pessoa isso que eu estou sentindo? E depois que eu identifico a necessidade, né? Então, observação, depois eu sinto, o que eu sinto, depois a minha necessidade, aí sim. Como eu vou falar por isso? Ah, Lívia, se for assim, eu não vou falar nunca. Bom, talvez você mesmo tenha que ficar calado. Essa é a primeira observação. Às vezes é necessário a gente ficar calado. Mas, não se preocupe. Eu estou falando que você tem que fazer isso de maneira aleatória, mas cotidiana. Vai se observando. Né? Não, não precisa comentar com ninguém. Só observa o que é que você... Fica com raiva no seu dia? O que, que você percebe que toda vez te deixa com muita raiva? Ou por que, que você está tendo que falar aquilo para aquela pessoa daquela maneira? Você viu um comentário no Face, comentário no Instagram e você ficou com muita raiva querendo comentar. Segura. Segura esse desespero, esse impulso de, com, de comentar e se pergunta: por que, que eu preciso comentar isso? Eu realmente preciso? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Por que, que eu tinha que comentar isso aqui? Por que, que eu não aguentei e comentei isso daqui? Então, assim. Essa observação vai te dizer muito sobre quem você é e também vai dizer muito sobre o que as pessoas esperam. E esse tipo de comunicação ele é importante, porque a gente consegue chegar mais nas pessoas. Não é persuadir as pessoas. A ideia aqui não é a gente convencer as pessoas de que a gente está certo. Né? É bom conversar, mas é fazer as pessoas entenderem a gente. Pessoas que usam demais a comunicação, não violenta. Comumente elas estão fazendo isso apenas para persuadir, isso não é o propósito. É apenas que a gente cria um clima onde as pessoas se compreendem mais. Ou pelo menos estão se esforçando para entender o que é que você quer dizer. E ao se esforçar, você também se esforça para entender e aí chegar num ponto positivo. Vai dar certo sempre? Não, eu nunca disse que tudo que eu dissesse aqui ia dar certo sempre. Nada é perfeito. Tem hora que vai dar errado, a gente falha sim. Mas é necessário buscar cada vez mais essa essa escuta né, do outro, entender esse outro, apenas para que a gente consiga se comunicar. Senão vai acontecer, como eu acabei de dizer no início do vídeo, que uma pessoa fala e a outra não escuta, e aí ela fica gritando o que ela acredita, e aí a outra pessoa não escuta e ela também fica só gritando e ninguém aprende. A gente só grita o que a gente acredita e a gente não aprende e a gente ainda sai magoado, porque ninguém nos entende, porque ninguém é capaz de ouvir, a gente acha que está todo mundo... É, fazendo discursos inflamados e ninguém se ouve, mas a gente também não está construindo isso. Então é necessário aprender a construir isso e ensinar também os outros a construírem aos poucos. É trabalhoso? Provavelmente é trabalhoso, mas é possível é possível, tem várias pessoas aí tentando construir essa comunicação não violenta se você gosta desse conteúdo, tem muita coisa na internet, procura, inclusive para construir essa pauta eu não construí do nada eu fui buscar muitas pessoas que já falam também sobre comunicação não violenta e descobri que eu falo, existem livros já falando sobre descobri que eu falava sobre e não sabia que o nome era esse né? então eu aprendi também então, se você quer saber mais, eu vou deixar alguns links aqui se não tiver link aqui, você vai lá no Facebook certo? Beijo pessoas Boa semana, compartilhem se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir esse tipo de discussão. Né? Compartilhem com essa pessoa, pode ser importante para ela. E curtam se vocês gostarem do nosso conteúdo, para que a gente produza mais conteúdos assim. Se quer saber mais também, comenta aqui. Comenta, me cobra. Se você me conhece, cobra pessoalmente, manda um WhatsApp, faz o que for necessário para a gente trazer discussões que sejam interessantes para vocês que estão no Isso Não Cai Na Prova. Beijo, pessoas. Boa semana e tchau. Isso não cai na prova. O oh, yeah.